Regina Duarte, a patética ministra da Cultura, replicou nas suas redes sociais que Marisa Letícia Lula da Silva, esposa do ex-presidente Lula, deixou 256 milhões em certificados de depósito bancários, os CDBs. A mentira teve como fonte um juizeco de nome Carlos Henrique André Lisboa, que é da primeira comarca de família de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em São Paulo. Como os advogados do ex-presidente Lula comprovaram, Marisa Letícia tinha apenas R$ 26 mil reais em CDBs e não 256 milhões, como confundiu o juiz ECO. Regina Duarte, os filhotes 02 e 03 de Bolsonaro, o Carluxo e o Eduardo e a Rádio Jovem Pan serão agora processados pela difusão dessa mentira, desse fake news. Em seu perfil oficial, o ex-presidente Lula deu o nome dos criminosos que espalharam as mentiras na internet. Disse ele, fake news sobre Dona Marisa, com valor mil vezes maior que o real, foi divulgada por dois filhos de Jair Bolsonaro, por Regina Duarte e pela Jovem Pan. Pelo Twitter, Lula também postou que foi ao banco analisar o inventário de Marisa Letícia. Disse, como não temos nada a esconder, fomos até o Bradesco buscar informações. O próprio banco deveria ter desmentido a fake news. Vale tudo contra a contra minha pessoa, contra Lula. O que eles não sabem é a minha capacidade de resistência, afirmou o ex-presidente. Já o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que Eduardo Bolsonaro será denunciado mais uma vez, na Comissão de Ética da Câmara Federal, e que a atriz Regina Duarte será denunciada na Comissão de Ética da Presidência da República. Como ele diz, basta de mentira e fake news. A impunidade tem sido a arma dessa família e de seus cúmplices. A conferir-se... Eduardo será punido, se Regina Duarte será punido. Enquanto a bolsonarista Regina Duarte espalha fake news, o seu ministério está totalmente paralisado e a área de cultura está sofrendo ainda mais com a pandemia do coronavírus. Segundo uma matéria da Folha, o coronavírus pode impactar 4,9 milhões de pessoas empregadas no setor cultural no Brasil. A Folha se baseou para essa informação no painel de dados do Observatório do Itaú Cultural, que reúne as informações sobre as instituições culturais existentes no Brasil no ano passado. Dos 4,9 milhões de trabalhadores do setor, São Paulo empregava 1,4 milhões. Era seguido por Minas Gerais, com 510 mil, e pelo Rio de Janeiro, com 428 mil. O painel de dados do Observatório Itaú Cultural analisou ainda o número de empresas da economia criativa no país. Em 2017, que são os últimos dados disponíveis, o Brasil contava com 147,3 mil organizações atuando no segmento, da indústria, da moda, do artesanato até o cinema e a televisão, né? reunia tudo. A Folha realça que, em 2016, também segundo o último dado disponível, o conjunto de empresas dedicadas à economia criativa gerou uma receita bruta da ordem de 335,7 bilhões de reais e um lucro bruto próximo de 200 bilhões de reais. Agora, com o coronavírus e com a incompetente da Regina Duarte, quase tudo está parado e sem recursos. Só resta mesmo a mesma namoradinha do fascista ficar espalhando fake news. Triste situação da cultura no Brasil.